É o Pijas. Entrou na pin virou a chave virou. Como você é level 1000? Ué. <risos> Como que se pega nível 1000? tá ah, eu tô contra um Warwick, mano. Pô, Jayce é da hora, Jace é legal aqui. Tem é um pique aqui, boa, calma. Mano. Ah, não? Ah, não, cara. Você falou, filho da... Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. Pô, o cara banhou o Nar. Eu gosto de jogar de Nar contra o Warwick, velho. Não gosto de jogar de Jace. Eu gosto de jogar de Nar, mano. Vou focar aqui, rapaziada. que eu já tô errando muito farm e controlando mal a Wave. Ah, tomei Cara, São ele ]idades. recupera mais HP do que eu dou de dano O deu uma trollada firme aqui, velho. Mano, eu não sei como é que uma Pop conseguiu pegar dois Aronguejos de um Trundle, tá ligado? Tá fortinho, hein, Rijos Não, a Soraca roubou é o bagulho, cara. Um aliado foi. Ronaldinho, espetacular. Ah, olha meu time, dog. Pô, meu time tá uma sacanagem sem igual, mano. Ele tá sem barreira, né, dog? Cara, ele me solou, praticamente. Eu já ter flechado o ult dele. Então, aí, cara. Vai dar bigode, não? Olha, ah, o filho da... Tá... Meu Deus, mano. Entrar na minha frente, dog. Acho que você ganha, mano. Ah, Avisei um minuto antes. Avisou 20 segundos. E você não faz... Porra nenhuma, filho da porra, avisei. Caralho, como é que ela tem um push mid em você, velho? Ela tem pressão de kill, mas o push não é seu, não? Boa. Foda que Drake é dos caras agora, né? Que build será que o Ergo vai fazer? Ele pode fazer titânica ou espada do rei. Espada do I rei vai me dar e calma. Corno para acontecer isso a sorte é que é que eu sou um Jason se eu fosse Mirelia eu ia estar tá inútil agora aí meu bolha acabou tá ele vai me matar muito fácil ele chegar em mas porém como tudo É, provavelmente eu tomo dive dele mas se eu tomar qual vai ser do meu time eu dei todos Cara, eu não vou voltar pra base sem minha... meu bagulho, meu Eclipse. Caralho, o reflexo tá em dia. Olha. Olha. Cara, Warwick é muito injusto, cara. O que, que é isso? Tá cansado de ser bronze afundado? Se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar. E não esquece do like, hein? Tamo junto. Não, deixa resetar isso. Deixa resetar, pelo amor de Deus. Cara, morri com Warwick. Isso. Tá, Drake tem que ser nosso. Drake, Drake, Drake. Pega Drake. aí ah, já tem aí ah, a gente vai pegar a torre mid Drake é o que tem para hoje ah, ele vai fazer zonas legal mano ó que que eu vou dar eu vou dar mana money depois eu posso fazer mal mais que cara eu como o Trundle, a gente mata cara eu não tenho que gastar o tipo, guardar o e para cancelar o r dele porque ele vai usar o r em mim. guarda o e para cancelar o r dele Pô, vou tepar só pra garantir, mano. É importante pra caralho. Não tepar por isso pode ser muito troll, tá ligado? Falei, Blank, será que acha que me mata? É cor... Cara, o Eric me sola de qualquer jeito. Né? Eu acho. Só se o flash out dele. Para limpe da montagem. shower! É que isso? Três meses com o Rijas Dali. Dali. Chutes, chutes Cara, eu tô jogando muito bem mano Eu acho que eu solo esse barbake, aqui é. Foda é que ele tem Soraka no time Nice Vocês ganham, né? Ganha pra caralho. Vocês ganham né? Vai, vai, vai, vai! Joga slow, joga slow. Pronto, vai a frontline, dog. Matei, hein? Pai de gata pra sair o oh caralho! Raiva cara! Vou vender esse corta-cura. Jace tier C, o que é isso aí que vocês estão falando de Jayce Tier C smash Hey, you already know me, S-A-G-E,